De todos os continentes do mundo, a América talvez seja o continente mais interessante. Um infeliz passado brutal, sangrento pelos conquistadores, também pelas tribos que haviam na América e muito mistério nisso tudo. Pois temos aí os Maias no México com a sua famosa profecia maia do fim do mundo, temos os índios Makushi no Brasil com a sua polêmica teoria que seriam guardiões da terra oca e que a terra oca seria habitada. E temos a civilização de Nazca, com seus misteriosos geoglifos desenhados na terra. E também aqui podemos acrescentar também o império egípcio e as misteriosas pirâmides egípcias que foram impossíveis de ser erguidas por mãos humanas na época. Este vídeo hoje tá cheio de mistério, confira aí comigo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje eu te apresento as misteriosas figuras de Nazca, esses geoglifos gigantes desenhados no solo do Peru e o que esse misterioso passado esconde. Localizados no Pampa do Nazca, ao sul do Peru, esses geoglifos vêm de pelo menos mil anos atrás, feitos pela cultura paraca que vivia na região. Até hoje o mistério de Nazca permanece um mistério. Alguns analisam que os desenhos sejam um tipo de calendário, outros dizem que se trata de uma demarcação alienígena. As imagens feitas sempre com satélites ou drones são um mistério. O que intriga especialistas na área é que especulam que seria impossível de uma civilização primitiva desenhar isto no solo com tamanha precisão, coordenação e perfeição de linhas, já que são perfeitos traços, muitas vezes gigantescos, com muito mais de 50 metros de diâmetro. Agora você para e pensa, caramba, por que desenhar uma coisa tão gigante no solo? Seria a vagabundagem dos índios lá ou seria Realmente um trabalho de alienígenas. Permanece um mistério. Como poderia, para aquela época tão antiga, acertar com precisão os figuras? E o pior, sem uso de satélites e sem uso de aviões, para mapear corretamente o local. Por isso, alguns creem que, de fato, tem uma mãozinha verde alienígena por aí. Bem, o fato é que hoje os geoglifos são propriedade cultural da Unesco. E patrimônio mundial da humanidade, como se isso fosse me ajudar muito. Essas linhas são muito bem demarcadas no solo e, por um mistério talvez desconhecido, condições de clima tenham feito elas permanecerem intactas até hoje. As linhas de Nazca possuem mais de 3 mil anos e foram descobertos em 1927. Nazca Vem do verbo nascer, e os símbolos desenhados por lá são justamente de animais terrestres. Seria então uma demarcação sobre o berço do início da civilização na Terra? Alguns possuem mais de 50 diâmetros de comprimento, outros até 100 metros ou mais. Compõe esboços aí beija-flores, aranhas, macacos, tubarões, liamas, lagartos e até hominídeos. Mas, se por um lado os desenhos geogrifos no solo de um povo de 3 mil anos atrás parece milagre, parece algo vindo dos céus, por outro lado o povo Nazca não tem nada de anjo, pois costumavam decapitar as pessoas vivas em rituais religiosos e guardavam os crânios como troféus, aparentemente um ato de vingança ou um ato de punição contra bandidos ou criminosos. Fato é, que muitas cabeças foram encontradas por exploradores. E mais cabeças rolaram principalmente quando o conquistador bárbaro Hernán Cortés descobriu México e arrasou populações inteiras astecas. O conquistador espanhol era visto na época entre espanhóis como herói, mas era visto pelos astecas como verdadeiro demônio. Hoje é visto como um bárbaro por ter dizimado aquele povo infeliz. Mas é tema para um outro vídeo. Agora voltando aos misteriosos geoglifos Nazca. Japoneses recentemente descobriram, por tecnologia inovadora, dezenas de novas figuras gigantes. Algumas do tipo sem explicação, como por exemplo, a figura de uma cobra de duas cabeças devorando dois homens em cada cabeça. Alguns fatores fazem as figuras Nazca ser tão especiais, são eles as proporções gigantes de no mínimo 50 metros quadrados, o fato de terem sido feitas sobre um deserto severo e árido, e o fato de só poderem ser vistas de cima, ou seja, muito difícil de uma civilização antiga fazer de fato isso manualmente, e também o fato das figuras possuírem formas perfeitas. Ou seja, uma civilização antiga, sem o uso de drones, aviões ou satélites, não teriam como criar coisas tão perfeitas sozinhos, nem sonhe com isso. Caso fizessem sozinhos, a figura sairia torta, desalinhada ou desfigurada. E este é mais um mistério de mais uma civilização antiga. E como belo exemplo, também usamos aqui as pirâmides do Egito na qual se alega que seria impossível para seres humanos erguer aqueles blocos de pedra da pirâmide sem uso de máquinas, pois cada bloco de pedra da pirâmide pesa pelo menos de 2,5 a 80 toneladas. É pesadinho pra caramba, hein? Mas com alguma força você consegue levantar. Eu estava lá e já consegui levantar algumas na época. E você, qual a sua opinião? Será que tem aí uma mãozinha azul alienígena nos misteriosos Geoglifos de Nazca? Comente aí no vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe se você gostou. Um forte abraço e até a próxima!